É essa, vou ficar aqui com o celular. Retomando aqui o ciclo de debates, história pública e tempo presente. Hoje, dia muito especial, porque estamos aqui com a nossa querida Adriane Vidal, da UFMG. Eu estou aqui recebendo a Adriane junto com a professora Elisa Borges, da UF, então, e claro que com os debatedores, do Programa de Pós-Graduação em História, a Juliana Reis, o Eric Nogueira, Nogueira? Então, não me lembro, peraí que eu perdi, confundi o sobrenome, Oliveira, era Oliveira. <risos> Ué, desculpa, querida. E, e nós estamos aqui para conversar um pouco sobre essas questões aí do tempo presente, mas pensando especificamente as dimensões do intelectual público e da literatura, e a Elisa está aqui também, porque nós estamos recebendo uma professora de História da América Contemporânea, e eu, como professora de Brasil, sempre preciso pedir ajuda nestes momentos, e então é isso, assim, estamos é, aqui para fazer essa conversa, são duas historiadoras que eu gosto muito, né, e nós temos aí em comum agora uma admiração com o trabalho da Adriane Vidal sobre intelectuais públicos e essas interfaces com a literatura, a Adriane que vem trabalhando já há algum tempo com essas discussões sobre circularidade, do conhecimento histórico, sobre essas redes não é, que vão sendo criadas. Então, ela está sempre, desde de Pablo Neruda, cortaz e tantos outros intelectuais que ela vem trabalhando há tanto tempo. A Adriane é uma parceira na história oral, na história pública. Então, vocês nem sabem, mas a gente já trabalha junto assim, há muito, muito, muito tempo. Apesar de sermos assim, jovens. <risos> Então, eu estou muito feliz mesmo de estar aqui recebendo a Adriane nesse, nossa, nessa nossa conversa. E estou aqui permitindo a entrada do pessoal. Então, só para lembrar, a gente faz essa conversa inicial e o debate. Depois, esse material fica disponível no canal do YouTube do Laboy, e junto com os outros debates que vem acontecendo aí nesses últimos meses, é, com a participação. Do pessoal todo aqui, tá bom? Então, Andri, eu vou passar a palavra para você para que a gente para que você possa também fazer essa fase inicial. A gente brinca aqui que é o dia obra completa, né? Porque eu fico passando vários textos, passei vários textos da Adriane Vidal aqui para o pessoal, <risos> mas obviamente que a gente concentrou muito nesse texto sobre intelectuais públicos e literatura, especificamente que está aqui no história pública no Brasil, sentidos e itinerários. É, e a Adri tem uma produção muito forte que passa por outras questões também. Então é um recorte também que ela generosamente faz, é, mantendo a parceria com a gente. Então agradeço muito e passo a palavra para a professora Adriane Vidal da UFMG iniciar aí os trabalhos para a gente. Obrigada, Adri. Boa tarde a todas e todos. Eu que agradeço, Junielle, o convite a você, a pós-graduação, a Allaboy, e dizer que é um prazer enorme estar aqui hoje com vocês, uh, dividindo uh, algumas questões que eu, que eu trago para esse, esse debate, né, sobre o intelectual público, sobre literatura. Uh, e dizer que uh, é sempre muito bom estar ao lado do Junielle, da Elisa. Né? Junielle, eu conheço há muitos anos, né? há quase duas décadas de trabalho, né é, Nós temos uma trajetória aqui é, em Belo Horizonte, bastante antiga, né? acho que remonta mesmo a quase duas décadas, né? nós éramos professoras na mesma instituição, privada de ensino, universidade, é, e lá nós desenvolvemos muitos trabalhos, e às vezes eu penso e me dá uma saudade enorme né? desse, desse tempo, dessa época, de vocês todos. É um prazer enorme estar aqui com você, com a Elisa, com a Elisa. Uh, mais recentemente temos desenvolvido aí muitos trabalhos juntas, né, 50 anos da Unidade Popular, organizamos recentemente um livro e estamos juntas aí no Grupo de Pesquisa História Intelectual da UFMG, então, é, de algum modo eu me sinto em casa, tá, eu peço licença, mas <risos> eu estou em casa mesmo, então... É, reforço novamente o convite, é, agradeço muitíssimo. Bom, uh, eu vou, eu vou, o que eu vou dizer aqui para vocês hoje sobre uh, as dimensões né, é, do intelectual público, ou como conceituar o que é um intelectual público, como localizar né, as origens desse intelectual público, eu vou descolar um pouco desse texto que a Juniele mostrou aí, que passou para vocês, é, evidentemente que algumas questões eu vou retomar, mas até porque é, recentemente eu tenho ampliado muito meus estudos sobre essa questão, né? ou seja, nós estamos em constante é, é, leituras, enfim, né? redimensionando nossos trabalhos, enfim, então é um pouco nesse sentido o que eu vou trazer aqui é, para vocês hoje, nessa nossa conversa, né? Uh, a princípio, eu vou tentar uh, responder, ou pelo menos tematizar e, e debater três questões que eu acho que elas são fundamentais. Uh, a primeira é, o que é o intelectual? Hum? Né? O que se compreendia por intelectual, o que se compreende por intelectual, é há um conceito polissêmico, né? mas que deve ser compreendido de acordo é, com seus é, contextos, ou seja, cada época define e compreende o que é o intelectual, então eu trabalho muito nessa perspectiva. Então a primeira pergunta é, o que é o intelectual? De onde vem esse adjetivo público? Que a princípio, a princípio, à primeira vista, parece então uma redundância, né? <risos> Dizer intelectual público. Mas por que nós utilizamos essa expressão, então, intelectual público? De onde vem é, esse seu adjetivo público? Então, essa é a primeira questão. A segunda questão é quais são os modos de intervenção intelectual? E quais são os seus suportes? Porque, a partir daí, nós podemos chegar, inclusive, até a literatura. Agora, é claro que os suportes são diversos, né? Os veículos dessa intervenção, os suportes dessa intervenção de um intelectual público Uh, ele é muito diverso e, na atualidade, ele tem se complexificado cada vez mais, né, evidentemente, com esse suporte da comunicação digital. Então, a minha ideia é fazer um pouco esse percurso a partir dessas duas questões que eu coloquei aqui uh, para vocês. Né? Uh, então, vamos começar buscando um pouco essa genealogia do conceito, o que é o intelectual. Uh, onde nós podemos situar a origem do intelectual moderno. Não, há um consenso, mas grandes pesquisadores, especialistas que têm debatido essa questão, tanto na história como na filosofia, na ciência política, enfim, grande parte remonta aí, evidentemente, ao século das luzes, remonta ao século XVIII, né? esse nascimento, é, do intelectual público, né? ou seja é com a modernidade nós só podemos falar nesse intelectual que sai ou seja que desce da torre de marfim e ocupa os espaços públicos lá né? é, a partir do século 18 e aí nós temos ah, dois importantes acontecimentos que fizeram de alguma forma aliás três importantes acontecimentos é, que fizeram os contextos que fizeram com que ah, surgisse então de uma forma bastante contundente na cena pública o que nós chamamos então de intelectuais. O primeiro é claro, como eu disse, né, o seu nascimento está é, diretamente relacionado ao século das luzes, claro, à revolução francesa, né, ah, e também ao, ao surgimento do que o Habermas, vou falar um pouco hoje aqui de Habermas, porque eu tenho uh, dialogado mais recentemente com esse conceito de Habermas, esfera pública, justamente para compreender melhor a atuação desses intelectuais públicos, né? Então, na medida em que se uh, uh, uh, começa a expandir o que nós conhecemos por esfera pública, vou falar um pouco daqui a pouco sobre isso, evidentemente que os as intelectuais terão um campo maior de atuação, né? nesses espaços públicos, que o Habermas chama, chama de uh, a esfera pública. Uh, e é claro que aí também ao longo do século XIX, outros tantos acontecimentos serão importantes para que esse, uh, pra se pra que esse consolide essa atuação pública do intelectual. Eu vou citar aqui também rapidamente, uh, e aí uh, uh, não dá para fugir muito desse modelo francês, né? ou seja, desse modelo francês de intelectual público, uh, e aí no século XIX, uh, dentre tantos acontecimentos, um importante está aí no final do século XIX, que foi o chamado caso Dreyfus, que de fato vai consolidar essa atuação pública, essa intervenção pública, Uh, do intelectual. Hum? É, então, vamos a, a três pontos importantes que estão relacionados diretamente com, com esses contextos que eu informei para vocês. Um, um primeiro ponto, ou uma primeira tentativa aí, uh, de definir esse conceito tão polissêmico, né, que é o intelectual público. Uh, a primeira questão a, a, a, a, a se considerar é o seu caráter letrado. É? de produzir algo. É? E, evidentemente, quando eu me refiro ao caráter letrado é, do intelectual público, eu estou me referindo a uma certa elite letrada, é? ou seja, que tem acesso aos bens simbólicos de uma cultura, que tem acesso a, a, a, a, a, aos bens simbólicos de uma cultura letrada, não é? de uma cultura escrita. Esse é o primeiro ponto, porque a princípio ele vai se comunicar, principalmente, não só, né, mas uh, principalmente aí, é, é, é, com o advento de uma imprensa moderna, né, capitalismo historial, ele vai ter, de fato, como um dos principais veículos de intervenção e de, de atuação a imprensa. Mas também o púlpito, né? não só, mas aí, ainda assim, ele precisa mobilizar essa cultura escrita. Né? Então, esse é um ponto que ele é importante para a gente localizar o seu surgimento aí no século XVIII, desse intelectual moderno. O segundo é a audiência, né? não existe intelectual público sem o seu público, né? sem a sua audiência. É necessário que esses intelectuais falem, falem para alguém. Né? Então, é necessário... Essa audiência, que pode ser uma audiência local, né, que pode ser uma audiência nacional, ou que pode ser uma audiência global. Então, na contemporaneidade, aliás, desde o século XX, o que se, o que se viu, na verdade, foi uma ampliação da audiência desses intelectuais públicos. Né? Então, eles ultrapassam as suas fronteiras regionais, nacionais, e eles falam para o público global, muito amplo. Então, quanto mais intervenção ah, ah, ah, nesses espaços públicos, é, esses intelectuais têm maior visibilidade. Né? Então, eles passam a falar para uma audiência muito ampla. Aí eu posso citar, por exemplo, Sartre, nos anos 60 e 70, Chomsky, atualmente, né? aqui na América Latina, por exemplo, o Otávio Paz. Mário Vargas Llosa, então eles ampliam em muito a sua audiência, mas eles falam para alguém, então é necessário ter não só uma audiência, um público, né, que às vezes pode ser segmentado ou não, é necessário que essa audiência e esse público reconheça esse intelectual como uma voz autorizada, né? isso é fundamental, né? É o que o Bourdieu, muitas vezes, chama de capital simbólico ou capital cultural. Então, é necessário um reconhecimento de sua voz autorizada para falar em nome de, né? é, para colocar questões essenciais em debate, é? para buscar certos consensos na sociedade civil, é necessário que, em certa medida, esse intelectual tenha esse reconhecimento de ser uma voz autorizada. Então, esse é o um segundo ponto. É? E o terceiro ponto é o que eu estou dizendo para vocês no início, né? ou seja, de que forma ele faz a sua intervenção no espaço público? Como ele intervém neste espaço? Ele intervém por quê? Ele intervém para quê? Com quem ele dialoga? Quais são os veículos que ele utiliza para essa intervenção? É a imprensa? É a literatura? Ah, são as ruas, por exemplo? Né? Atualmente, são ah, esses meios de comunicação, ah, esses suportes de comunicação digital? Enfim. Quais são esses suportes? É uma pergunta fundamental. E isso tem a ver com essa questão da intervenção no espaço público, tem a ver com uma questão que é muito importante, principalmente se a gente pensa nessa definição, nessa genealogia do intelectual público numa tradição francesa, que é o engajamento desse intelectual. Ou seja, ele sempre... Uh, intervém no espaço público engajado em uma causa, para defender uma ideia, uma opinião, uma causa. Né? É, de uma forma mais tradicional, quando esse intelectual surge, né, esse intelectual público, como eu disse, ele vai utilizar, principalmente, esse suporte de, né, de uma, de uma, da, da imprensa, por exemplo, é, dos manifestos, das cartas, né? Das correspondências, mas na medida em que a, a esfera pública, no conceito de Habermas, vai se ampliando, né, vai ampliando também os espaços de intervenção desses intelectuais. Então, nos, no século XX, por exemplo, o rádio, né, ou seja, os meios de comunicação de massa, eles vão trazendo também outras formas de intervenção desse intelectual público. É, então temos o rádio, o cinema, as revistas, né? as revistas de cultura e política. É claro, continua utilizando muitos jornais impressos né? que sempre foi um suporte importantíssimo para a atuação desses intelectuais né? É a forma como eles vão comunicar com seu público, com sua audiência, Uh, as correspondências abertas, principalmente aquelas que são escritas para serem publicadas, para serem divulgadas, uh, os manifestos, né? manifestos políticos, por exemplo, as entrevistas né? nos meios de comunicação, uh, e atualmente, como eu disse, os suportes de comunicação digital, que pode ser uma página na web, pode ser uh, uh, os portais eletrônicos, como o YouTube, as plataformas de vídeos, podcasts, enfim, há uma série de ferramentas, uma série de suportes, digo, né, é, para que esses intelectuais, então, é, estão intervindo é, no, no espaço público ou na esfera pública, como quer o Habermas. Né? É, e, segundo o Habermas, né, a, a, essa, a expansão da esfera pública é? ela só foi possível, principalmente, com os meios de comunicação. E aí, dá para a gente localizar também, aí, em fins do século XVIII início do século XIX, que é o período, evidentemente, que o Habermas dedica maior atenção para discutir uh, o surgimento é? É, de uma esfera pública, é porque, para ele, a esfera pública está ligada é, diretamente à sociedade burguesa do século XVIII, século XIX, né? é, no momento em que, uh, é claro que estou me referindo aqui a um conceito de Habermas, que é o mais clássico, né? você sabe que Habermas já fez, Habermas já fez várias revisões do seu conceito de esfera pública, em diálogo com outros tantos pesquisadores, mas eu me refiro a, a esse, né? o primeiro conceito clássico que Habermas desenvolveu, que foi ainda no seu livro uh, Mudança Estrutural e Esfera Pública, publicado originalmente em 1962. Então, nesse, nesse esse livro, ele vai relacionar o surgimento de uma esfera pública uh, ligada ao advento de uma sociedade burguesa do século XVIII, do século XIX, de crise do antigo regime, de revolução francesa, de contestação do antigo regime e da proposição, então, é, de mudanças estruturais na sociedade. Então, ele, ele liga diretamente a esfera pública a isso. Por isso aqui para o Habermas, a esfera pública é uma categoria histórica. É, e aí, o surgimento da imprensa, da liberdade de expressão, do direito de ir e vir, né, é, tem tudo a ver com a expansão de um público também, que cada vez mais lê, né, e, e cria... A, a, e isso cria condições para a formação de algo que, para o Habermas, é fundamental, que é a opinião pública, ou seja, surgem aí um, sujeitos com capacidades não é, de construir e manifestar uma opinião sobre assuntos de interesse geral, que o Habermas chama de opinião pública. Então, esse intelectual vai estar dialogando, evidentemente, não é, com esses sujeitos, que surgem aí também no momento de consolidação do que ele chama de uma esfera pública. Então, é fundamental Sem isso uh, onde esses intelectuais, então, vão atuar. Hum? É, então, é, isso, isso é, é, é fundamental. É, outra questão importante que está relacionada com esse conceito do Harvey, mas porque, ao fim e ao cabo, o que eles quer explicar e compreender a modernidade, né? Eu falei muito Eu falei rapidamente, rapidamente desse conceito de esfera pública, é claro que ele é mais complexo, né? mas depois podemos debater e discutir outros pontos que vocês acharem pertinentes aí no momento é, desse debate. Mas o que tem é, muito a ver com isso tudo também, e com essa genealogia nesse momento, né, é que é a, essa emergência dessa nova figura, desse intelectual público, né, é, surge no momento em que há uma desconstrução muito forte, é claro que ela já se, se inicia antes, mas há uma desconstrução muito forte do que nós chamamos de razão teológica. Ou seja, é esse processo de secularização. Né? É, esse processo de secularização, ele está na origem do nascimento dos intelectuais. E, e portanto, esses intelectuais... Ah, é, ou, ou intelectual, ele é produtor de um discurso público que, de algum modo, contribuiu para a desconstrução de uma razão teológica, aí no século XVIII, né? e também, evidentemente, do século XIX. É, né? Então, esse intelectual, ele necessariamente, ele é dotado de certa autonomia e razão crítica em relação aos poderes constituídos, o caso do século XVIII é o antigo regime, então essa crítica, evidentemente, a todo o aparato aí, né, é, do antigo regime. Então eles vão defender a liberdade de expressão, a cidadania, a democracia, com base, então, numa autonomia e numa razão crítica. E vocês vão observar que ao longo do século né, XX, do século XIX, essa tradição continua sendo importantíssima para a gente definir e compreender o que é o intelectual público. É, então, é, com base nisso que eu disse para vocês, né, é que... É, o cerco das luzes, a revolução francesa, o advento da imprensa, no capitalismo editorial, tudo isso vai ampliar né, o espaço público e vai se formando, então, o que o Habermas chama de esfera pública. Uh, mas, para compreender um pouco mais o sentido daquilo que eu disse, né, que a função do, do intelectual, o seu papel no mundo, o seu papel na sociedade, uh, muda de acordo com a época e muda ao longo da história. Hum? É, e para além dessa discussão sobre o seu aparecimento, no momento do, né, também do surgimento da, da, e da expansão da esfera pública, eu fiz um outro recorte que eu acho que ele é, ele é pertinente para a gente compreender isso que eu disse, né, compreender a sua função, o seu papel, os espaços que ele ocupa ao longo da história. Então, o que eu fiz foi trazer um pouco uh, como que Uh, os intelectuais são vistos ao longo da história e como que uh, muitos desses intelectuais que foram e são considerados uh, intelectuais públicos por nós fizeram reflexões muito importantes sobre o papel do intelectual. A partir da sua experiência, a partir da sua vivência. É? É, eu vou começar... É, ele, ah, mas antes disso, eu só quero trazer a... <risos> Eu só quero, antes de falar um pouco sobre isso, né, é, por exemplo, é, do caso do Dreyfus, é, de Gramsci, passar rapidamente por esses autores que trazem uma definição do que é o intelectual público, eu só vou dizer o seguinte, que é, é claro que é, essa, é, essa expansão dessa esfera pública, né, tudo aquilo que trouxe também o século das luzes da Revolução Francesa, é também tiveram, na América Latina, evidentemente, um impacto muito grande, porque houve uma recepção dessas ideias. O século XIX é o século das independências na América Latina. Então, tem todo um momento histórico importante aqui também que fez com que esses intelectuais viessem também à cena pública. No século XIX. E aí, eu, só, eu vou só recomendar um livro, porque eu sei que não dá tempo de discutir aqui, mas eu acho que é um livro fundamental para a gente compreender isso, que é um livro do Rama, do Angel Rama, que é um escritor uruguaio, que é a Cidade Letrada. Nesse livro, o Rama é, traça também toda uma história, toda uma genealogia dessa relação entre conhecimento e poder. Ele começa lá nas cidades uh, coloniais e chega até o início do século XX, com a Revolução Cubana, desculpa, com a Revolução Mexicana. Né? Uh, e o que ele mostra é justamente uh, como que há uh, uma ampliação do espaço público, como que se constitui uma esfera pública aqui, a partir dessa relação entre uh, o poder e o conhecimento. É? e que ele disse que isso foi fundamental, é, essa relação entre letra e poder, entre os letrados e estruturas de poder, o que ele chama, então, do domínio da palavra escrita. Então, o livro dele é fundamental para a gente compreender essas relações e como que esses intelectuais vão surgindo na, na, nessa esfera pública, nesses espaços, mas sempre ah, é, nessa relação é? entre letra, e poder. Então, alguns acontecimentos aqui, por exemplo, foram fundamentais, né, como eu disse, os processos de independência, é claro, com essas rupturas, principalmente políticas, né, com, uh, com, com as monarquias europeias, as guerras civis, a construção dos estados nacionais, tudo isso uh, foram uh, contextos importantes que fizeram com que, de algum modo, esses intelectuais se posicionassem na cena pública. Aí eu me refiro, por exemplo, ainda no século XIX, à, à geração de 1900, 1837, desculpa, é, na Argentina. Não é? E aí eu me refiro, por exemplo, a Sarmiento, Etiveria e outros tantos que vieram à cena pública, não é? É nesse, é no sentido de contestar é, o que estava acontecendo ali no momento de construção de um Estado Nacional argentino, por exemplo. Né? É, o desenvolvimento de uma cultura escrita também foi fundamental. É, evidentemente, aqui no século XIX, quando não havia ainda a expansão né, é, de uma cultura letrada, de, enfim, do letramento, é, havia outros protocolos de leitura. Claro, estou negando isso. Né, muitos outros protocolos de leitura, mas o desenvolvimento é, de uma cultura escrita foi fundamental. E aí, é, é o que o Rama, nesse livro, chama esse, esse contexto todo de uma modernização, ou seja, uma modernização capitalista, que já algum, não é a modernidade, aí no caso, é a modernização capitalista, é, que trouxe novas tecnologias da informação, então isso foi fundamental para ir ampliando esses espaços, por isso que para ele uh, o espaço característico dos intelectuais na América uh, Latina foi a cidade, né? é por conta dessa relação que ele faz entre a modernização capitalista e a cidade letrada. era é só para trazer um pouco aqui, né? Então, o que, que significou essa modernização? Significou a uh, uh, o fim do monopólio da elite letrada colonial, né? então, ao longo do século XIX, início do século XX, isso se torna cada vez mais, uh, mais visível, não é à toa que ele termina o livro com a Revolução Mexicana, do início do século XX, né? a expansão da alfabetização, que foi fundamental, o surgimento de jornais e revistas, né? o que uh, o Benedict Anderson chama, tal então, de capitalismo editorial, uh, o crescimento de um público mais crítico, Uh, o consumo de textos e a emergência de novos atores sociais. E, uh, no início do século XX, nós temos um outro uh, contexto não menos importante, né, é que, uh, que foi a, a, a reforma universitária de Córdoba, em 1918, que se expandiu por vários países da América Hispânica, né, é justamente nesse sentido de popularizar, não só, mas também o acesso as universidades. Então, isso também foi um ponto fundamental aqui, em que o Rama aponta, e outros autores também apontam. Né? Bom, é, vocês conhecem, é, então, eu gosto sempre de partir também do século XIX, para a gente romper um pouco com essa tradição de pensar os intelectuais, o de nascimento desses intelectuais mais engajados, né? mais preocupados em intervir no espaço público, é, com o caso Dreyfi, na França. Eu sempre gosto de falar desses, né, de trazer a América Latina e esses intelectuais que já faziam isso, de algum modo, no século XIX, para a gente também não embarcar totalmente aí nesse marco que já virou quase que o um marco historiográfico do caso TrefI, como é o início aí desses, desse intelectual mais engajado, né, mais mais engajado, enfim. É, bom, uh, então, no final, mas, mas não deixa de ser importante esse caso Dreyfus, né, uh, porque, que, aliás, teve uma repercussão mundial, né, o caso Dreyfus não ficou só na França, ele teve repercussão, inclusive na América Latina, e pegar alguns jornais importantes da Argentina naquele período, repercutiu o caso Dreyfus, por exemplo, né, vocês sabem o que foi, eu não vou entrar aqui em detalhes, né, do, do que foi o caso Dreyfus mas foi um momento seguramente importante é, para esse intelectual mais engajado, né, que, que, que, e aí sim, esse intelectual que vem, a cena pública, que vem à esfera, ao espaço público, que são questões, são questões diferentes, aliás, o Rádio não fala em espaço público, tá? ele fala em esfera pública. É, esfera pública, ele, ele, ah, por quê? Porque ele vem ali representando uma causa, não é? defendendo abertamente... Uma, uma verdade, uma justiça, né? é, e isso, de alguma forma, marcou, basicamente, uh, os intelectuais públicos do século XX. Cria-se, de fato, uma tradição. E é raro encontrar algum intelectual refletindo sobre o seu papel, a sua origem, que não passe por essa tradição aí do Emílio Isolar, é, do texto manifesto eu acuso, né, tudo isso que esteve envolto é, no caso Dreyfus na França. É, e uh, todos remontam a essa tradição de algum modo, são algumas poucas exceções, eu, eu me refiro ao Bendar, eu me refiro ao Sartre, eu me refiro a, a, ao Said, todos de alguma forma é, estão ainda é nessa tradição de, desse intelectual público que surge lá no século XVIII, né, e também aí o um momento crucial do final do século XIX, é, com o caso Dreyfus. É, né, e, é claro, uh, o, o nascimento do que eles chamam, então, uh, do, intelectual engager, do intelectual engajado, do intelectual engajado, quando esses intelectuais vêm à cena pública, ocupam a esfera pública mesmo, né, no sentido de Habermas de ocupar a esfera pública para defender o Greif, uh, que estava sendo acusado de vender informações né, é, para a Alemanha, no contexto de conflito ali entre a Alemanha e a França, vocês sabem da história, né? Então, ele era um judeu, Isso tem, esse contexto ele é muito importante, aí, porque não é só porque é o nascimento da Terceira República Francesa, mas é um contexto importante porque é, é, é, é o momento onde surge a ação francesa, né? é, que foi o um movimento conservador, né? que depois, inclusive, é, vai apoiar a permanência a, a, dos alemães na França, enfim, então é um momento é, crucial também aí, para a República Francesa, que é o momento em que é, nasce a ação francesa, é, e, e há um embate muito forte entre esses intelectuais, que ocupavam, então, dois campos de, distintos dentro da cena, é, da esfera pública francesa. E, e o, o, o manifesto, eu acuso, do Emile Zola, escritora Emile Zola, é, então, um texto fundamental para compreender uh, esses posicionamentos né, é, a partir desse caso, depois podemos falar, né, se vocês quiserem, um pouco mais sobre isso. Bom, nos anos 20, do século 20, nós temos dois autores importantes que vão refletir sobre esse intelectual público. Os mulheres, se controlam o meu tempo, por favor. Tá? É, uh, são dois. Eu vou começar pelo Gramsci, porque o Gramsci é o um intelectual refletindo sobre o papel do intelectual público, porque para Gramsci, evidentemente, o intelectual, ele vai pensar de algum modo o um modelo de intelectual público nos anos 20, mas pensar... Uh, e o um modelo de intelectual público nos anos 20 significava pensar na e para a luta contra a hegemônica. Então, ele vai pensar o papel, a função do intelectual e vai definir o que é o intelectual a partir disso. Ou seja, você tem todo um contexto ali de entre guerras, de ascensão do fascismo, o Gramsci já estava no cárcere, esse não é um contexto que pode ser dispensado, né? então, como eu venho da história intelectual, estou sempre preocupado com essa relação entre o texto, o contexto e as intenções do autor nessa relação, então, o Gramsci está produzindo aí nesse momento, né? e a grande questão para o Gramsci é a luta contra a hegemônica, e como que o intelectual, qual é o papel que o intelectual precisa assumir nessa luta contra a hegemônica. Então, aí ele vai dizer que os intelectuais, eles possuem uma ação transformadora, né? uh, e eles uh, precisam interpretar as contradições que moviam, então, a sua época, que moviam o seu presente. Esse é o principal papel do intelectual para o Gramsci nessa luta né, contra a hegemônica. É, e ele vai, então, aí, aí dá para a gente fazer uma, uma contraposição, né, por exemplo, entre os outros conceitos uh, de intelectual público, como, por exemplo, com o, o, o Bendá e até mesmo com Karl Mahain, né, porque os intelectuais, uh, para o Gramsci, né, é um grupo que não é autônomo independente, né, é... Os intelectuais eles estão sujeitos a certas determinações do mundo. Então ele não tem autonomia, diferentemente do que vai dizer o Benjamin Mannheim, Que a gente tempo, a gente pode falar um pouco sobre isso. Que estão defendendo mesmo esse intelectual outsider, completamente independente, como se fosse realmente possível, né? Mas eles estão defendendo de algum modo esse intelectual outsider. Ah, e para o Gramsci não, né? para o Gramsci de fato, esses intelectuais, eles, eles não eram um grupo autônomo independente, eles estavam sim sujeitos a determinações do mundo. O que depois, o, o, uh, com outra definição, evidentemente, não estou comparando nesse sentido, mas que depois também o Bourdieu vai trazer isso, vai dizer, quando ele vai uh, de algum modo... Uh, uh, uh, é, descrever o que ele considera por hábitos, né, que são esses condicionantes e esses determinantes também em relação ao que produz o intelectual. Ah, bom, ah, então, é, para o Gramsci é isso, né, mas isso, isso ah, é, tudo isso tem a ver com esse destaque, né? ou seja, ah, para esse intelectual público, que deve intervir publicamente, né, é de várias formas, né, é, para o Gramsci, por exemplo, um desses papéis públicos do intelectual seria justamente a, a, a, os intelectuais defenderem o que ele chama de intelectual orgânico, os interesses das classes subalternas, para usar uma expressão que, inclusive, ele já utilizava, das classes subalternas né, nos processos de luta contra a hegemônica, como eu já disse, né, contra o interesse ou os interesses do capital. Então, nesse sentido, os intelectuais públicos programas, ele não usa essa expressão, tá gente, intelectuais públicos, mas os intelectuais públicos programas o teriam uma função mediadora entre as classes sociais e o Estado. Então, isso seria o papel fundamental desse intelectual. Né? Então, ele tinha que atuar, né? É de fato. É claro que essa atuação está dentro aí uh, de uma concepção de emancipação humanista marxista. Então, nós podemos retirar o grande também da corrente a qual ele, política a qual ele pertence. Né? É, evidentemente que ele vai trazer contribuições originais ao pensamento marxista, mas ele reflete sobre isso dentro dessa concepção mais ampla de uma emancipação uh, humana marxista isso também não dá para a gente não pode descartar isso então ah, o, o, o, o, o intelectual tinha essa responsabilidade o intelectual tinha esse esse papel né era construir novas hegemonias e para isso ele precisava ocupar certos espaços inclusive o espaço da escola porque aí o Gramsci faz uma reflexão importante sobre isso né Bom, então, muito resumidamente, muito rapidamente, esse seria, essa é uma, é um não é? É, é, é, dos conceitos de intelectuais públicos que nós temos. Ainda nos anos 20, o Bendar, que é um francês, um filósofo francês, também vai refletir sobre isso. Não é? O contexto é o mesmo, que levou o Gramsci a produzir a, e a escrever sobre o intelectual. A seu, seu papel, a sua função na sociedade, né? O papel público que é o período entre guerras, né? Que também que é essa é ascensão de uma extrema direita, do fascismo na França, né? Neste período aí dos anos 20, neste período do entre guerras. Então ele escreveu um livro chamado A Traição dos Intelectuais, foi traduzido para português assim, né? A Traição dos Intelectuais. Ele foi um defensor do Dreyfus, durante o caso Dreyfus, então ele estava do lado né, é, é, do, dos, dos Dreyfus né, para usar a expressão, é, é, portanto era um crítico da ação francesa, do fascismo, do nazismo, tudo isso, era um liberal refletindo sobre o papel do intelectual, que em alguns momentos traz também... Né, é, um, algumas ideias bastante conservadoras. É, então, ele uh, vai defender o seguinte, ele vai dizer o seguinte, uh, na sociedade há valores que são universais e há valores que são profanos ou contingenciais. Né? E que os intelectuais, então, como independentes, e usando da razão crítica, uh, deveriam defender os valores universais. Quais são esses valores universais? A justiça, a verdade e a razão. Hum? Por quê? Porque são valores uh, que não perdem a validade. Né? Em qualquer época, em qualquer lugar do mundo, são valores é, que devem ser defendidos por esses intelectuais. Justiça, verdade e razão. E quais são, que são valores eternos? É essa expressão que ele usa, né? são valores eternos que não perdem a sua validade. Bom, e ele vai dizer, quais são os valores contingenciais que esses intelectuais públicos não podem defender para que eles não se entreguem às paixões políticas do seu tempo? Nação raça e classe. Ou seja, ele é o oposto do que o Gramsci diz. É, então, é, o, o, o, é, qual seria a fonte de traição do intelectual, né, que dá nome da obra? A traição dos intelectuais. Quando é que o intelectual trai, então? Né? Qual que é a maior fonte da traição? É a paixão nacional. A gente tem que entender o contexto que ele está produzindo esse texto. Né? É, é, é, é a paixão nacional. Né? É... É trair. Trair significava negar a razão. Né? Então, na medida que esses intelectuais se entregavam a essas paixões políticas, né, de nação, partido, classe, raça, etc., ele estava, então, negando a razão. É, então, uh, o intelectual, a, a, a, a responsabilidade, a atuação desse intelectual público seria o quê? Né? Uh, em não romper com a sua missão, que era a missão de guardar os princípios universais de justiça, verdade e razão. E aí ele exclui todo o restante, né, que ele acha que é muito subjetivo e muito emocional. Então, por exemplo, ele exclui o entusiasmo, ele exclui a coragem, ele exclui a fé, o amor humano, ou seja tudo que se baseia no sentimento. Né? É, então, ele deveria ser realmente é, indiferente às paixões políticas. Resumidamente, o que ele está querendo dizer é o seguinte, né? o que, que ele está defendendo? Ele está defendendo a autonomia, a completa autonomia desse intelectual, daí essa expressão né, que vem depois, intelectual outsider, que é esse intelectual independente, autônomo, as suas paixões políticas não podem ser o norte de suas ações, é outro ponto importante, né? E o intelectual, para defender, então, esses valores universais de verdade, liberdade e razão, ele precisa ocupar um espaço na esfera pública. Ele precisa ocupar um espaço, um lugar que seja público, né? é... Depois temos, eu estou resumindo tudo isso, tá? E depois, quando nós chegamos aí nos anos 60, nós temos também uh, uh, outro intelectual refletindo sobre o papel do intelectual, as suas ações e como ele deveria, então, intervir na esfera pública. E aí eu me refiro à, à principal referência, a né, principal referência dos anos 60 e 70, que foi Sartre, né? Jean-Paul Sartre, filósofo, é, que vai encarnar a figura do intelectual que ele defendia, né? De um modelo de intelectual que ele mesmo defendia, que ele encarnou isso muitíssimo bem, né? Que é a ideia de um intelectual total, ou seja, Sartre era o próprio uh, intelectual total, aquele que atua em distintas frentes, né? Como filósofo, ele atuava como filósofo, como crítico, como escritor, como dramaturgo, enfim. Né? Então, ele tinha aí distintas frentes de atuação, uma audiência imensa, né? o intelectual total que falava e se posicionava sobretudo, porque na perspectiva dele o intelectual não poderia perder nada do seu tempo, né? então ele falava sobre o movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos, ele falava com a mesma precisão contra a guerra do Vietnã, antes disso, contra né, as atrocidades que a França cometia na Argélia, né, que ele denunciava, enfim. Então, ele vai encarnar essa perspectiva de intelectual que foi muito forte na década de 60 e 70, que é esse intelectual total. Né? Então, para o Sartre... E, e muitos, né, porque o Sartre vai inspirar a muitos, havia né, uma necessidade imperativa do engajamento intelectual. E ele chamava os seus pares a, esse, a essa necessidade é, imperativa. Né? E ele vai definir, Sartre, né, o intelectual pela sua... Função pública, a função pública que ele exercia. Eu vou citar um trecho que eu gosto muito, do Sartre. Ele dizia o seguinte, abro aspas, Ainda que fôssemos mudos e quietos como pedregulhos, nossa passividade seria uma ação. Cada palavra tem repercussão, cada silêncio também. Fecho aspas. Né? Então, de modo que vocês perceberam que, de fato, não é? esse intelectual não poderia perder nada do seu tempo. Ele deveria se posicionar sobre essas questões. É? Deveria denunciar as guerras, defender a paz, denunciar a fome, enfim. Não é? Então, o intelectual tinha que se posicionar. Porque cada silêncio também era, de algum modo, uma ação e tinha ali uma repercussão. É, e, o, e o Sartre influenciou muitos intelectuais na América Latina nos anos 60 e nos anos 70. É, na América Latina, para a gente trazer um pouco essa discussão aqui, nos anos 20 e nos anos 70, esses intelectuais, é claro que eles sempre ocuparam esses espaços públicos, né, enfim, mas nos anos 20, com as vanguardas na América Latina, né, com seus grandes manifestos, né, suas grandes polêmicas, grandes textos, é, Tiveram um papel fundamental para ampliar essa esfera pública, nos anos 20, né, com as vanguardas artísticas, políticas, e os anos 60 e 70 também. E aí, com uma influência, como eu disse, marcadamente sartriana né, no meio intelectual e principalmente aí nos escritores. Né. É, teve um livro do Sartre, que teve um impacto enorme aqui para nesses escritores dos anos 60 e 70, que foi o que é uma literatura. E nesse livro, que foi extremamente citado, extremamente lido, que ele que publicou muito antes, né? é, ele vai dizer, vai, vai, vai escrever sobre o papel da literatura. Né? E também do escritor. Então, Sartre defendia nesse livro, já antes dos anos 60, essa necessidade do engajamento, não só do escritor, mas também do que ele produz, no caso aí, a literatura. Então, tem uma literatura muito preocupada com o social, muito engajada nas questões sociais, não necessariamente uma literatura militante, de realismo socialista, não é isso que eu estou dizendo, mas uma literatura para usar uma expressão de uh, uma expressão do Vargas Llosa, né? que a literatura ela tinha uma natureza díscola, ou seja, ela tinha os dois lados. Ao mesmo tempo que ela era produzida né, no sentido é, unicamente é, da fruição, do prazer de ler, né? ela tinha também uma função e um papel social. E aí é que residia, muitas vezes, o caráter revolucionário dessa literatura, à medida que ela conseguia dialogar com os problemas, os principais problemas da sociedade. Então, toda uma literatura produzida nos anos 60 e nos anos 70, né, para usar novamente a expressão do Vargas Llosa, ela tem essa natureza disco, ela tem esses dois lados. Né? E isso foi Sartre, foi uma influência importante de Sartre, nos anos 60, né, e Sartre de fato encarnou esse intelectual total, é, que uh, ainda há, né? mas são poucos, né? nós podemos contar esses intelectuais que na atualidade ainda encarnam esse modelo de um mandarim intelectual, desse intelectual total, né, que tem uma audiência imensa, uma audiência transnacional, global, e que se posiciona sobre diferentes temas, não é? é... Oi? Oi? A gente tem avisar. Tá, e aí eu já estou terminando, Janiel, só porque aí não dá para encerrar uma discussão sobre isso sem citar Foucault, evidentemente, porque é uma referência importante, porque aí uh, o que o Foucault traz, e não só ele, eu estou citando alguns importantes, né? é para Foucault, o intelectual não perde a sua função pública, evidentemente, tá? É um erro quem diz que a ideia de intelectual específico que uh, o Foucault defende que o intelectual vai perder a sua dimensão pública, ele não perde a sua dimensão pública, né? É... Só que o intelectual, esse intelectual específico, né, que vem à cena, e principalmente com Foucault, Derrida e outros, né? é um tipo de intelectual que não é mais portador desses valores tão universais, mas como não foi Gramsci também, né? desses portadores, desses valores tão universais. Né? E não é um tipo ah, mais representativo, né? que representa uma ideia para alguém, por exemplo. Né? Não é. Esse intelectual, a função desse intelectual específico é criar ferramentas para contribuir na luta contra o poder. Então, o que esse intelectual faz é produzir um tipo de conhecimento que vai ajudar, né, com, vai fazer com que né, é, parte da sociedade luta contra o poder que os oprime. Não, então, quando ele vai escrever a história da sexualidade, foi nessa linha sobre a história dos manicômios, né? da loucura, nessa linha, né? do sistema prisional também. Então, o intelectual específico é aquele que vai desenvolver, evidentemente, criar um conhecimento e ferramentas para ajudar, para contribuir na luta contra, contra o, o, o poder. Né? É, então, esse intelectual proposto pelo... pelo é, Foucault, né, é, vai quebrar de algum modo essa, essa tarefa, né, que foi dada a esse intelectual público, é, essa tarefa de, de, de defender não, somente esses valores que são universais. E aí é uma pergunta interessante, esses valores são universais para quem? Hum? É, então, uh, ele quebra um pouco essa discussão, né, é, e vai fragmentar um pouco a, a, a atividade desse intelectual público. Né? em pequenas intervenções setoriais, que podem responder, uh, não a problemas universais, né? mas as questões mais concretas, né? com lutas mais definidas e mais singulares. Então, seria é, um tipo, um especialista que vai prestar, vai utilizar do seu conhecimento mais específico para contribuir com uma causa. Bom, enfim, e aí nós podemos problematizar também, se vocês quiserem, no debate, uma discussão sobre essa ideia de intelectual é, específico. É, bom, enfim, então eu termino por aqui, espero que tenha sido clara, enfim, e é, podemos falar um pouco mais sobre literatura também, né, falamos pouco. É, mas eu fiquei preocupada mesmo em definir essa, né, o, que, o que é esse intelectual público e como nós podemos problematizar, porque eu trouxe muito mais problemas do que respostas, evidentemente, né, essa ideia de intelectual público a princípio pode parecer mesmo que é, né, uma, enfim, já me perguntaram, mas todo intelectual não é público? Bom, então eu termino por aqui. Obrigada. Maravilha, Adri, muito obrigada, querida. Eu estou aqui encantada com essa discussão, ficaria aqui ouvindo você. Aproveitei que você deu essa abertura, porque como a gente vai só até as três e meia, e também para a gente poder conversar um pouco, mas realmente essa abertura e essa, essa, essa observação né, dos intelectuais públicos passando pela... Pela própria história da América, colocando a América Latina em questão e, e chegando até Foucault, gostei muito dessa discussão e agradeço muito por trazer generosamente aqui para a gente, viu? Eu fiquei pensando muito sobre isso para pensar a disputa por alguns conceitos que a gente tem, né? como o senhor falou da questão né, desses. discussões sobre a identidade e como aqui no Brasil. Seria mais, aí é uma pergunta, obviamente, não tenho uma grande hipótese, mas é uma pergunta, se aqui no Brasil o fato dessa disputa pela brasilidade, seria, se ela estava mais em voga do que essa ideia de latinidade, assim, se isso é um dos fatores porque do porquê, é, nesse, nesse primeiro momento, pelo menos do texto que a gente leu, não, não tem um encontro tão marcado, tão explícito entre os escritores brasileiros e os latino-americanos. Né, os seus amigos e irmãos latino-americanos, que a gente também é, mas, enfim, aquela, aquelas perguntas. É, uma outra questão que a senhora colocou foi a ideia de que o lugar do intelectual latino-americano é na cidade. E eu fiquei pensando sobre isso aqui no caso do Brasil, porque é o que eu mais tenho contato, de que se esse lugar também ele é o lugar do contraste com o que, geralmente, né, o que vem a ser conhecido. Por exemplo, eu estou estudando o Euclides da Cunha e os Sertões, enfim, ele é marcado aí como um grande livro da literatura nacional, que, enfim, abre esses caminhos pra, para o interior do Brasil. E se essa cidade no Brasil, pensando a nossa escrita, ela, teria, ela seria dimensionada nesse lugar do contraste. E uma última pergunta é, tem a ver com o final do, do texto, né, do, do história pública que está no livro História Pública no Brasil, que é sobre essa questão do silêncio do intelectual. Nessa né, pergunta se a senhora acha que isso acontece, vem acontecendo, se isso teria alguma relação com é, com essa ideia mesmo que o Artog até formula, né, do presentismo, obviamente, não estou falando que ele né, descreveu a realidade, é isso, mas se daria para ter um exercício de interpretação e reflexão com essa dimensão de percepção temporal, assim, apesar de que é, eu faço essa pergunta já sabendo que tem outras implicações, como, por exemplo, estava assistindo um vídeo sobre realismo fantástico, realismo mágico. Ai, meu Deus. realismo mágico, e a gente fica nervosa às vezes. e estava falando um pouco sobre o Otávio Paz, né? e o que ele coloca de que o realismo mágico muitas das vezes foi a forma com que foi possível pensar o presente latino-americano. Então, não é só uma escrita ficcional, é uma possibilidade de pensar o próprio presente e se afirmar no presente. Então, ao mesmo tempo que eu falo isso, eu né, faço a questão do... faço a pergunta sobre o presentismo e o artório, mas pensando que... Né, esse diagnóstico do Artog, ele é mais para a Europa, né, apesar de que a gente traz para cá também, mas estamos em outro, né, e aí também estamos em outro contexto, também um pouco dessa relação do contexto, até que a Fernanda colocou no chat. Enfim, acho que é isso, não sei se eu fui um pouco confusa, mas é difícil desorganizar todas as perguntas na nossa cabeça. Maravilha, Juliana, ficou ótimo, agradecemos imensamente aí suas reflexões, Aqui no chat, o Érico Oliveira está agradecendo, boa tarde, professora Diane, eu tenho duas questões. Primeiro, na conclusão do seu texto, Intelectuais Públicos na América Latina, você deixa em aberto algumas perguntas sobre o lugar, público o papel intelectual na contemporaneidade. Gostaria que discutisse esses fatores, tendo em vista o lugar, aí está falando dos youtubers, na discussão sobre os, ah, os, variados, os variados assuntos da nossa sociedade. E aí ele pergunta, né, se um, um youtuber pode ser considerado um intelectual. E depois ele já pensando aí ah, seja diálogo com sair ao destacar o intelectual, como uma figura representativa. E aí ele diz, que, dessa forma, é afirmado que os intelectuais são indivíduos com vocação para a arte de representar. Isso faz pensar aí para o Eric Oliveira é, os trabalhos do Porriquer, eu já sei que o Hélio gosta muito do Porriquer, sobre o conceito de Mimese, aí ele pergunta se teria alguma potencialidade aí pensar a relação é, entre literatura e descrição da realidade, né, a partir do Porriquer, e aí não necessariamente só do Porriquer, aí com a parte dos autores que a própria Adriane utiliza. Agradeço aí ao Ed, só para não deixar sem falar, porque temos aqui mais uma questão da Fernanda e da Olívia. Então, a Fernanda dizendo, se puder comentar um pouco sobre o contexto da história intelectual, né como ela enxerga essa noção dos condicionamentos do mundo, né que ela cita em grande na história intelectual. E a Olívia, a Olívia Tereza, perguntando aí para Adriane se seria possível afirmar que o Garcia Marques fez um abuso da história ao omitir a parte negativa do regime cubano dos seus escritos. Vou repetir, afirmar que o Garcia Marques fez um abuso da história ao omitir a parte negativa do regime cubano dos seus escritos. Então, eu passo aí para a Adri, agradeço imensamente aqui também o Érica, a Fernanda e a Olivia, além da Juliana, é... E, e, obviamente, vou dizer que a professora Elisa Borges, se precisar, porque ela vai ter que sair às três e meia, a gente já deixa aqui um abraço, com todos os beijos, que a gente te adora. <risos> Tem as orientandas dela também, que estão aqui. E passo para a Adriane, que por algum, algum motivo desligou a câmera. Espera aí, deve ter acontecido alguma coisa. Está chegando. Adriane! ou a internet dela deu algum problema neste momento. Pois é, Fernanda, a gente é fã da Elisa. <risos> Ai, estamos esperando aqui para ver o que a Adriane conseguiu voltar. Maravilha. Adri, é... você pode é, ir aí no, no, no seu tempo... E Eu o que for possível, são muitas coisas, então, que você se sentia é. mais confortável mesmo para comentar, porque já foi super generosa aqui. Bom, são, são muitas ah. perguntas, de fato, né? Então, as perguntas da Juliana e da Elisa, por exemplo, a gente teria que marcar, talvez, mais dois ou três encontros, algo assim. <risos> Bom, é... Então, vamos lá, Elisa. Eu agradeço todas as, as, as questões, as perguntas, muito bem elaboradas, enfim. Muito obrigada hein, também pela generosidade das questões que vocês colocaram. Ah, bom, ah, eu vou tentar responder um pouco aqui a Elisa, a, a Juliana, enfim, de uma forma é, que eu consiga, né, é, é, atender las aqui com as respostas. É, bom, essa questão da, que, que esteve, eu vou, eu vou começar por aí, essa, a literatura, a história, porque eu acho que isso está no que a Juliana perguntou, a Elisa, a, o Eric, e também as outras duas, né, que fizeram as, as perguntas. Então, eu vou falar um pouco sobre a literatura. Né? É, e... A literatura, ela, ela, ela se relaciona com a história de várias formas, né, é, é claro que nós sabemos aqui as diferenças entre as narrativas, entre os discursos, né, um, é, que evidentemente é, é, são diferentes, há essas diferenças que ninguém está evidentemente é, negando essas diferenças, né, enfim. É, mas há várias formas de fazer essa, esse diálogo, de colocar em diálogo a literatura e a história, porque há uma relação dialógica e, evidentemente, até porque a literatura, é, a temática da história, está muito presente na literatura. E não é só no sentido do romance histórico. Né? Sabe aquele romance realista do século XIX, né? muito detalhista, no cotidiano, nos detalhes, extremamente realista. É, ou, por exemplo, numa obra do Vargas Llosa, que é A Guerra do Fim do Mundo, onde ele conta a história da Guerra de Canudos. Né? É, a história está presente, ela é, ela é retratada e ela está presente na literatura de um modo geral. Por quê? Porque a literatura, ela é uma dimensão do real, ela não está fora do real. Né? E como eu faço uma análise da obra literária a partir da história intelectual, e aí que, que, que eu acho importante eu deixar claro, é, eu sempre faço essa relação entre o texto, o contexto e as intencionalidades do autor. É claro que não há uma relação, de não é essa relação de causa e efeito, não é isso, né? Mas porque eu acho que essa entrada facilita o entendimento de uma obra literária sem descaracterizar o que de fato ela é, uma ficção. Porque isso é fundamental. Não é? Eu posso tanto ler uma obra literária é? É, como fruição, ou ler uma obra literária. É? Como eu posso ler essa obra literária buscando ali, para usar uma expressão da Sandra Pesavento, o seu valor de problema. Problema no sentido das questões que ela traz para a reflexão. Então é nesse sentido. Eu não estou buscando ali a verdade, nem a dimensão da verdade, os fatos, não é isso que eu busco, que eu busco ali é a reflexão. Que reflexão aquele autor, aquele escritor, aquela escritora está fazendo? É isso que me interessa. Então, quando eu analiso, por exemplo, a história de Maita, que é um livro do Vargas Llosa, escrito nos anos 90, o que eu estou buscando ali é uma crítica que ele faz Há uma longa trajetória das esquerdas na América Latina. Então, é isso que me interessa. Não me interessa saber se o personagem é verdadeiro ou não, se o protagonista existiu ou não. O que me interessa ali é a crítica que esse intelectual faz. às esquerdas, o balanço que ele faz. É isso que me interessa. Né? É, e, agora, a, por outro lado, é interessante de observar que às vezes, esse escritor, esse romancista, ele de fato tem como matéria central e fundamental da sua obra a história. Como eu citei agora o livro do Vargas Llosa, A Guerra do Fim do Mundo, ele fez uma pesquisa de quase dois anos para escrever essa obra. Ele pesquisou a imprensa, ele entrevistou várias pessoas, ele foi nos arquivos, ele fez uma pesquisa. É? É, e é uma obra muito densa sobre Canudos não é? e aí eu poderia dar outros tantos exemplos não é? É, agora é, essa literatura é, principalmente essa, essa literatura do realismo fantástico Juliana ela foi muito importante porque ela traz reflexões importantes sobre a história latino-americana nos anos 60 e 70. Né? E foi o auge dessa literatura por conta do boom. Né? O boom da literatura latino-americana foi, sim, um fenômeno, também um fenômeno mercadológico. Esses livros eram vendidos, esses autores eram reconhecidos internacionalmente. Então, foi um momento muito importante para essa literatura. É, e que tem um discurso muito poderoso no sentido de criar reflexões sobre a América Latina. Muito mais que um livro de história nos anos 60 e 70. É muito mais. Né? Por conta do seu alcance, da sua linguagem. 100 anos solidão criou uma interpretação sobre a América Latina. Gente. Ele cria uma interpretação, nós chamamos de macondismo, que é ler e interpretar a América Latina pela perspectiva de 100 anos solidão. Então, ele, ah, olha como é potente né, essa narrativa. Ainda que, é claro, havia uma audiência, um público que ainda era restrito, né, como diz a Beatriz Sarro, eles tinham uma preocupação com o público leitor, porque esse público era muito imaginário, se a gente pensar que nos anos 60 ainda. Né, é, o acesso à cultura letrada, ao letramento, a, a, e não só isso, né, a, o acesso aos livros, né? A leitura ainda era muito difícil em muitos países da América Latina. Ainda assim, eles tinham um público grande, né? É, então, uh, esse público ele é muito imaginário. Mas havia uma preocupação muito grande desses autores com esse público, até porque, pensando também nisso como um fenômeno mercadológico, é nos anos 60 e 70 que muitos desses escritores na América Latina vão passar a sobreviver da venda dos seus livros, né? Já havia todo esse processo de profissionalização do escritor, mas os anos 60 e 70, com esse boom, isso foi fundamental para isso. Né? Então, eles passaram a viver, de fato, da vendagem dos livros, do seu trabalho né? é, é, literário, enfim, do seu trabalho como intelectual. Então, isso, é, isso foi uh, fundamental. Né? É... E uh, esses intelectuais, aqui na América Latina, e tento também responder a, a uma questão que apareceu com quase todas as perguntas, uh, que tem a ver com silêncios intelectuais, com o recuo dos intelectuais, com toda essa discussão se o youtuber é ou não intelectual. É, então, uh, temos um, tem um, um, um, um historiador, vamos eu não falar a memória do historiador, é, que diz o seguinte, chama Jorge Castanheira, tem um livro que chama Utopias Desarmadas, de Lima, das Esquerdas, na da América Latina. E lá ele fala o seguinte, que na América Latina, é, os intelectuais sempre ah, é, tiveram um papel importante na esfera pública. Por quê? Porque esse intelectual é que fazia a mediação entre a sociedade e o Estado já que nós não tínhamos, talvez ainda não temos, uma sociedade civil forte. Então, era necessário que esse intelectual fizesse essa mediação entre os movimentos sociais e o Estado, por exemplo. Né? Ah, bom, só um exemplo. Ele tem razão por um lado, de fato, esses intelectuais na América Latina tiveram um papel fundamental nesse sentido. Não só aqui, mas onde esses intelectuais públicos, de fato, ocuparam a esfera pública. Que não é o caso da Inglaterra, que não é o caso da Alemanha, que tem uma outra relação com os intelectuais. Né? Mas aqui, os Estados Unidos também. Né? Mas na América Latina, por exemplo... É, os intelectuais sempre foram chamados para a cena pública, porque isso é interessante da gente avaliar, né? Eles vão ocupar essa, porque eles são chamados para isso. Né? Para dar uma opinião, para buscar um consenso, enfim. Então, eles, geralmente, eles são chamados para isso, né? Ah, a questão é que eu acho, na atualidade esse intelectual, não é que ele está em silêncio, porque eu não acredito que os intelectuais estão em silêncio, eu acho que isso não, não, não, não procede. enfim. É, nos anos 90, pode ter tido um, um certo recuo, por diversas razões, no né, contexto latino-americano, mundial, enfim, que há um certo recuo desses intelectuais, principalmente esses intelectuais progressistas, né, e nós não podemos é, esquecer que, quando, eu me, quando nós referimos a intelectual público, ele pode ser progressista, ele pode ser de esquerda, ele pode ser de direita, ele pode ser de centro, ele pode ser de extrema-direita. Né? A questão é que, principalmente nos anos 60 e 70, e Sartre fez isso muito, vinculava o intelectual engajado à esquerda. Então, virou quase que sinônimo né, de que intelectual engajado é, mas não necessariamente. Aliás, é que nós mais temos é justamente o contrário, né? Então, isso também é importante a gente observar. O que tem acontecido é, atualmente, ainda com... Né, posso cometer aqui alguns equí equívocos, né? Enfim. Mas, uh, atualmente, é difícil para uma boa parte da sociedade ouvir uma palavra crítica. Né? por todo um contexto que a gente tem vivenciado, aí, né, não só aqui, mas no mundo. É difícil ouvir uma palavra crítica. Por conta do negacionismo que impera, que impede com que muitos parem para ouvir uma palavra crítica, para ouvir um especialista. Né? Então, esse embate ele, uh, está muito claro na sociedade atual. Né? Então, um cientista, vamos pensar nesse intelectual específico, não esse intelectual universal, total, mas esse intelectual mais específico, que produz um conhecimento científico e coloca esse conhecimento disponível para a sociedade. Né? O que tem é é acontecido hoje? Esse intelectual, ele está sendo desacreditado, não importa se ele passou a sua vida inteira pesquisando, lendo, fazendo experimento, não importa. Não importa. Não é? Porque o que importa, na verdade, é a... por, que, que... por que, que a palavra é negada, não é? por que, que se nega a palavra desse intelectual, por que ele não é mais voz autorizada? Porque é necessário comprovar é? É... esses negacionismo de uma realidade que é completamente paralela. Então, pô, então é necessário negar a voz da ciência, é necessário negar a voz crítica dos intelectuais, é difícil parar para ouvir, né, essa palavra crítica. Então, ah, o que me parece que tem acontecido bastante é, na atualidade, então, essa dificuldade que se tem de ouvir esses especialistas, né, enfim é, bom uh, então essa eu, eu não acredito nessa coisa do silêncio dos intelectuais tá não, não é não é por aí tá é, mas que houve um certo recuo, sim né e a uh, de algum modo isso já vem desde os anos 90 e a uh, Uh, esses porta-vozes desse negacionismo acabaram ocupando, de alguma forma, esse espaço também, né? porque isso não é de agora. Esse negacionismo não é de um ano, dois anos atrás. Né? Então, o que se vê são esses porta-vozes dessas versões conspiracionistas e negacionistas ocupando um espaço né? e desautorizando a voz autorizada no sentido do conhecimento. Então, é isso que eu acho que é o nosso, um dos nossos grandes problemas para pensar ah, o papel do intelectual é, na contemporaneidade. Né? Essa questão do intelectual, né, que a Juliana disse, surge na, na cidade... Na verdade, essa é uma perspectiva do raciocínio do Angel Rama nesse livro que eu falei para vocês. A cidade como locus fundamental para surgir essa esfera pública, na qual esse intelectual, então, vai cada vez mais tendo espaço e atuando. Né? É, agora, é claro que a, as temáticas, se a gente pensar no caso da literatura que você citou, por exemplo. É, é, é, é, as temáticas dessa literatura, não necessariamente ela está circunscrita à urbe, à cidade. Não é? Até porque, ah, se a gente seguir o raciocínio do, do Rama, né, essa, essa, essa relação entre a cidade e o campo, a cidade e o sertão, isso foi uma das principais temáticas da literatura, e não só aqui, na América Hispânica também. É? É, e ele em outros livros ele traz essa questão muito fortemente, como por exemplo no livro A Transculturação Narrativa na América Latina, onde ele faz, mostra muito bem essa, essa literatura regional, mas que não, nem sempre ela é regional. É? Ou seja, é claro que tem uma temática regional, tem uma discussão mais regional mas ela é tão profunda que ela se torna universal. Então, quem são os principais transculturadores para o Ángel Rama? O uh, um escritor peruano, que é o Arguedas, José Maria Arguedas, que na sua literatura dos anos 50 e 60 vai mostrar o Peru profundo, o Peru da selva, o Peru né, dos Andes, né? as transformações, o processo de migração do campo para a cidade é uma grande temática, da literatura no Peru, no Brasil, no México, com o Juan Rufo, por exemplo, no Peru, com o José Maria Arguedas, aqui no Brasil também, com o Guimarães Rosa, né? Então, é uma temática importante. A cidade é o locus, inicialmente, porque ali, nesse processo de modernização, que vai trazer várias tecnologias, é que vai ampliar esse espaço, né? ampliando esses locais de debate, né, ampliando esses locais de trocas, né, entre esses intelectuais, entre esses escritores, enfim, né, as revistas de cultura são, são elas são importantíssimas para isso, né. no século XIX, por exemplo, aqui, o Habermas traz isso muito bem, como que os cafés fizeram, né, como que os cafés foram um espaço importante para isso, né, para que as pessoas pudessem se manifestar, dar as suas opiniões, colocar temas em debates. Agora, isso vai ampliando, né? Isso vai ampliando na medida em que ah, ah, é, esse, esse, esses espaços de intervenção também vão ampliando, né? Seja na imprensa, seja no rádio, seja na televisão, enfim. Né? Ele vai ampliando cada vez mais. Agora, esse intelectual também vai ocupando esses espaços, né? Então, quanto mais ele se ocupa esses espaços midiáticos, mais audiência ele tem, não é? Ou seja, é, é, é, e muitos ocuparam muito bem esse espaço midiático. O Otávio Paes, no México, foi um exemplo, né? Como que ele ocupa a TV, enfim, justamente para falar para um público mais amplo. Os, os programas de TV do Otávio Paz eram um sucesso de audiência, no México era um sucesso de audiência, é, enfim. Então são essas questões. Eu não sei se faltou alguma pergunta, Junielle. Que... Ah. É, ah, tá. O Said. Só para eu, eu, eu ia falar sobre o Said, uh, é, Eric. Mas o tempo, eu acho que o tempo ficou bastante curto. Acho que extrapolei bastante o, o, o tempo. Ah, sim, mas antes disso, uma, uma pergunta muito importante que a Juliana fez, que não pode ficar sem uma, pelo menos uma tentativa aqui, de colocar a questão em debate, Juliana. Que, acho que foi a Juliana mesmo, né? Que é sobre ah, essa interação entre os intelectuais brasileiro e a Hispanoamérica. Então, sua questão foi essa, né? Bom, é, a minha pesquisa atual é sobre o Ribeiro. Aliás, daqui a pouco eu estarei lá no Colégio do México falando sobre isso. É, a minha pesquisa atual no do pós-doutorado é sobre o exílio de Darcy Ribeiro. Né? É, uh, ele foi para o exílio na, no Uruguai, Venezuela, Chile e Peru. Então ele viveu 12 anos no exílio. Por é que eu estou referindo a isso? Porque o exílio ele foi fundamental para esse encontro. É claro que isso já acontecia há mais tempo, evidentemente, né? porque hoje tem ah, várias pesquisas, vários trabalhos têm mostrado essa interação. Né? É, mas nos anos 60 e 70, com os exílios, essa aproximação ela se torna é, um pouco mais ampla. Né? Então, esses intelectuais brasileiros, o Darcy Ribeiro, por exemplo, ele vai dizer o seguinte, olha, eu me descobri latino-americano no Uruguai. Ele diz isso. Né? É, então, a, a, e ele vai participando dessas redes de intelectuais latino-americanos, nesses lugares de exílio, e ele vai ampliando cada vez mais a sua percepção sobre a América Latina e sua condição de latino-americano. É, se você observar, por exemplo, grande parte quase a totalidade das obras que o Darcy Ribeiro publicou nesses dois, 12 anos de exílio, ela tem uma, uma perspectiva latino-americanista muito forte. Então, o exílio foi muito poderoso neste período para intensificar essas relações do ponto de vista cultural, político e intelectual. Os brasileiros que foram para o Chile, né? os brasileiros que foram para o México, os brasileiros que foram para Venezuela, para o Uruguai, né? então isso vai criando redes que foram fundamentais para essa aproximação, tá? E sobre o Garcia Marques e o regime cubano. Bom, o Garcia Marques, de fato, não é que ele não sabia, evidentemente, de alguns problemas relacionados aí à revolução cubana, até porque desde os anos 70, quando ele vai ele vai, como jornalista, cobrir a Operação Carlota, né, que foi uma operação cubana em Angola, ele se aproxima muito de Cuba. É, e, a partir daí, ele desenvolveu mesmo uma relação de proximidade, de amizade, inclusive amizade mesmo, né, com o Fidel Castro, e ele era chamado constantemente na ilha. Ele tinha uma casa na ilha, né, na qual ele passava suas férias, então foi uma relação muito intensa. Geralmente, quando havia uma crise diplomática, a partir dos anos 80, entre Estados Unidos, e foram várias, e Cuba, ele sempre era chamado para interceder, para enfim, né? então ele se torna uma figura importante. Mas ele ele tem algumas críticas, né? É, é claro que ele guardava muito dessas críticas, porque ah, esses intelectuais diziam que é, não era para dar razão em muitos pontos, né? É, mas ele não foi um dos intelectuais mais críticos à Revolução Cubana, ao regime, mas ele tece, teceu algumas críticas, inclusive contundentes, né? Mas se omitiu em muitas outras, aí você, você tem razão. Né? É, mas fez, assim, claro, muitas críticas. Nos anos 90, então, durante o período especial em tempos de paz, né, que foi a crise dos bolseiros, ele fez várias críticas a as ações uh, do governo cubano contra os balseiros, aqueles que queriam atravessar ali o Estreito e chegar até a Flórida, na né? forma como o governo cubano é, agia em relação a esse processo intenso de crise. Né? Enfim, a, a Casa das Américas, a revista Casa das Américas, foi uma revista importantíssima nos anos 60 e 70, e ela acabou congregando todo um debate sobre a função e o papel do intelectual na América Latina. Então, vários escritores, muitos romancistas, muitos poetas, é, vão, então, a escrever artigos, responder a, a pesquisas as, a, a, que eles faziam, né, as enquestas, enfim, para debater e discutir esse tema. Qual era a função, o papel do intelectual nos países é, para usar um termo muito em volta naquele período do Terceiro Mundo. Aí não era só América Latina, porque nos anos 60 e 70, né, essa perspectiva terceiro mundista começa a fazer parte ah, desses discursos, né, ou seja, qual seria então o papel do um intelectual no sentido de libertar esses povos oprimidos do Terceiro Mundo. Então foi um debate muito profícuo, muito longo, na revista Casa das Américas, que durou basicamente uma década, né? quase uma década. Então, esse, esse, esse debate, esse tema, ele vai diminuindo o seu tom é, na medida em que o regime cubano também vai endurecendo em alguns momentos. Então, não há espaço para debater essas temáticas, né? como, por exemplo, durante os anos gris é, em Cuba. Né? Respondendo a última pergunta, porque ah, o Said... Bom, o Saíd, eu, eu gosto muito do, de trabalhar com o Said porque ele também reflete um pouco sobre essa condição do intelectual exilado, né? Enfim, mas ele trabalha nessa perspectiva da representação. Então, o Saíd ele está nessa longa tradição que eu falei para você de intelectual público, que remonta lá, é, ainda ao, ao início do século XVIII, né? E ele defende, né? Ele vai dizer que ah, o intelectual... É, ele intervém no espaço público com seu discurso e sua ação. E aí ele precisa assumir uh, dois traços principais nesse papel, a defesa dos valores ou casos universais, que é a justiça, a verdade e a liberdade, está vendo que ele está nessa tradição, né? é, e a transgressão à ordem vigente. Então, ou seja, ele necessariamente, o que é transgredir a ordem vigente? É, é denunciar o status quo é denunciar o poder quando é necessário. Né? Então, o, o, o papel fundamental do intelectual para o Said não é buscar o consenso, mas suscitar o debate. É, é, é mais ou menos por aí né? o que ele pensa. E aí, esse intelectual vem a público o quê? Representar uma ideia, representar uma opinião. É, bom, e, e que também tem esse ar aí de um intelectual meio uh, intelectual total. O próprio de se posicionava como isso de algum modo, né? É, enfim, ainda aqui nos Estados Unidos. Bom, uh, é, faltou só essa pergunta sobre a representância. Ah, não, é, a Mímes, né? É, então, que tem a ver com essa ideia, com esse conceito? É, de representância que traz o Paul Riquet, que eu gosto bastante, sabe? É, nessa, nessa discussão que ele faz um pouco, né, da história com, com a ficção, por exemplo, ele vai dizer que... Ah, ele, ele trabalha com essa ideia da representância, né, nesse, nesse sentido de... É, ah, nesse sentido de, de relativizar um pouco essa ideia da verdade. Na, na história. Então, ele vai dizer que isso é uma grande ambição de nós, historiadores, né? Eu gosto de citar também o, o, o, aquele historiador norte-americano, o, o D'Arton, né? ele diz que o historiador não é um pequeno deus, então, é um pouco nesse sentido, né? É, e o, o, o Paul Ricoeur vai dizer que, que ah, há uma grande dívida né, do, do historiador de não estar presente no momento do acontecimento. Né? Ah, o que faz o historiador é recorrer aos documentos e relatos para incorporar a realidade à sua narrativa. É mais ou menos isso que a gente faz. Né? Isso tem a ver com esse conceito... É, é, de representância dele, ou seja, nós não fomos, nós não estivemos lá, então, como nós vamos contar? Né? Como que nós vamos narrar algo, é, contar a história de um acontecimento, se nós, historiadores, não estávamos lá? Né? Então, como que nós vamos construir a nossa narrativa a partir disso? Então, ele vai dizer que é a partir dos documentos, dos relatos, então, nós vamos então é, é, incorporando a realidade à nossa, à nossa narrativa. Eu acho que é um pouco por aí. Bom, enfim, é, deixei de responder alguma pergunta. Sim, nem estou acreditando, você é tão organizada e <risos> conseguiu aí passar por todas essas questões. A Janaína também fez uma pergunta super boa, deixou lá o um chat sobre. Intelectuais, brasilidade, nação, mas aí nosso tempo hoje não vai ser possível. E espero que. Nossa, agora, agora que eu vi que tem muitas perguntas aqui do lado, porque eu, eu, gente, eu não consigo falar e olhar o chat, eu tenho esse problema sério, sabe? Essa turma aqui é super participativa, <risos> e a gente tem assim, depois que encontrassem fisicamente, quando essa coisa passar um pouco lá na UF. É, também porque você precisa voltar à UFE numa situação menos tensa, porque da última vez que ela foi também foi um dia que <risos> nem vamos entrar neste mérito, até uma preso dentro do prédio, uma confusão. Enfim, é, então em outro momento a gente vai fazer uma festa, que é o que eu sempre estou dizendo aqui, <risos> e com a Elisa, vai ser uma festança sem fim e a gente precisa fazer isso, então, assim um abraço imenso, Elisa, que precisa sair aí agora, já mandando beijos para ela, liberando. E, Dri eu queria te dizer assim que essas discussões, né, elas são muito importantes para gente nessa nesse contexto. É, a sua atuação como professora universitária, e, e obviamente, ligada aí a essa história dessas redes de intelectuais, você também sempre muito engajada e trazendo essa sensibilidade para a literatura. Então, é uma questão que é recorrente quando a gente pensa em circularidade do conhecimento histórico, quando a gente pensa em usos do passado, de debates públicos, passados é, presentes ou passados que não passaram, como diz a Samantha, todas essas questões elas estão nessa discussão que você traz. Então, cada vez que recupera aqui seus livros e as suas discussões, eu vejo quanto que esse trabalho que você faz nas redes de intelectuais, nas discussões sobre singularidade, na conexão com literatura, é o que nós temos assim, de mais sofisticado nas discussões de história também. Então, se aquela aquela tipologia que a gente usa muito do Ricardo Santiago, é né, da história com o público, para o público, no público, isso que a Adriane faz é, é uma história e pública, é realmente perguntar, questionar esse papel do intelectual público, de que forma que esses debates são atentes, quais são as questões recorrentes, é, considero fundamental, realmente. E agradeço imensamente a sua contribuição sempre nesses debates. Então, uma honra ter você aqui, espero que em breve a gente possa se encontrar aí novamente. Sim, quer falar alguma coisinha para despedir? Sim, eu só tenho a agradecer a vocês todos, a vocês todas, obrigada pelo convite, foi uma tarde ótima, é, espero que eu tenha sido clara, porque é um tema complexo, é um tema que, enfim, é, tem várias formas né, de chegar até ele, enfim, mas eu espero, de algum modo, ter contribuído, e é, se vocês precisarem...